Pessoal, eu quero que vocês vejam quando o pão passou do momento de ir forno. Lembra quando eu falei quando você aperta e ele volta rápido, quer dizer que ele precisa fermentar ainda? Quando você aperta ele volta devagar, é o momento que ele tem que ir pro forno. E quando você aperta ó, ele fica essa marca, ó.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 Então se ele começar a afundar, quer dizer o que? Que o pão já passou do ponto de ir para o forno.